E a gente vai para Campo Grande, é quem tá por lá, é o Matheus Adriano e traz informações direto da nossa capital do estado. Fala meu querido! Bom dia Fernando, bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia, como é que estão tá as coisas por aí na nossa capital morena? Hoje eu vim falar de esporte, né? Porque dois jogos abriram a semifinal do campeonato sul-mato-grossense neste sábado. E com mais um gol do volante João Vitor, o Costa Rica venceu o Iviema por 1 a 0 na casa do adversário e deu um passo importante na luta pela classificação. O Crec agora decide em casa, podendo perder por até um gol de diferença para ir à final. O Iviema precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar. E aqui em Campo Grande, o operário aproveitou um momento de desatenção do Dourados e venceu por 2 a 1. O Galo marcou com o Kaique aos 22 e o Johnny aos 25 do primeiro tempo. O Dak chegou a descontar com o alemão, mas não foi suficiente. O operário segurou o resultado e agora joga pelo empate para avançar. O Dourados decide em casa e precisa da vitória para chegar na final. Os jogos de volta acontecem simultaneamente no próximo domingo às 3 horas da tarde. Eu volto com você, Fernando. Obrigado, meu querido Matheus Adriano, nosso Gustavo Lima da Informação. Não parece o Gustavo Lima? É, Lembra um pouco. Não, não parece, Ricardo? Não, parece sim. Ó. É, só, só deixar o cabelo crescer um pouquinho mais, fazer um penteado ali. Obrigado, Matheus. Bom trabalho para vocês aí na nossa CBN Campo Grande.